transformar um PDF num, num personagem do chat GPT para podermos interagir. Uh, então imaginem que têm um PDF longo, pode ser uma tese de mestrado, pode ser um e-book, um capítulo de um e-book, uh, um artigo que retiraram, que viram num, num, num site e convertem-no para PDF, enfim, um relatório, um relatório que receberam da análise de alguma coisa, um contrato com muitas letras pequeninas, Portanto, há muitas ideias. Carregam aqui o PDF e depois ele vai já surgir perguntas que podem fazer. Mas depois vocês perguntam o que quiserem como se fosse o chat GPT, sendo que a inteligência dele vai ser aquele documento que vocês deram. Então vamos aqui experimentar. Eu vou colocar aqui um PDF do, do capítulo de estratégia de marketing digital, do livro marketing digital de A, a Z. Ele está a analisar. E bem, então agora eu vou perguntar, este é o capítulo de estratégia de marketing digital, vou perguntar quais as boas práticas para uma boa estratégia de marketing digital. Portanto, em vez de ser, neste caso, a fonte de ser o chat GPT é o próprio, é o livro aqui é a fonte. E agora ele diz, de acordo com a página 41, não há fórmulas mágicas, eu, eu digo mesmo isso no, no livro, não há fórmulas mágicas marketing digital, mas existem fundamentos de base, metodologias